Ô sistemática, sistemática essa tal de galinha da Angola, viu? Tá vendo a lagoa tem mais patos?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 É ali, dali pra cá, ela falou que tem bastante tilápia grande. E naquele fundo lá é só uma que ficam. Falei, nossa dona Nela, ela falou assim, aí tem muita tilápia grande. E ela tá cevando aqueles patos lá, aos pouquinhos, que eles desceram aí, ó. Desceram aí, aí ela começou a cevar os pato. tá dos patos. Ah, ela os patos? Não, desceu aí, voa, voou e desceu aí. Aquele branquinho lá é dela. É uma fêmea. Júlia! A menorzinha lá é dela. O do lado de lá, o macho, desceu aí, disse que Um dia desceu vários patos aí na água. Olha o tamanho deles lá. Ah, eu vou já comeu, né? O peixe também come, né? Mas lá no Ah, pro lá de fora? Então já foi. Então já foi. Lá de fora, o lúbu desce e já leva embora, limpa tudo. Gente, eu quem mata dorme, dorme, ó. Ah, você achou a dormideira? Uhum. Gente, mas a, a seca, ela judia, né? Olha só. Não sei como é que... Cuidado aí, o lúbu não comeu a barrigada do... Ah, não, aqui? Assim... Mas perto, bem, não vai sair de lá não. Essa menorzinha é dele bem, seu João. Os outros desceu tudo aí ó. É escuro. Então agora você tá aqui, vai ter que mudar. A menorzinha lá do direito é do seu João. Soltou ontem. Né? O resto que tá aí, aqueles pretos, tudo. Isso aí. desceu, aí. Desceu voando, desceu na água e ficou e não foi embora mais. Eu peguei o A gente vê bem eles de perto, oh, né? Porque de longe. É meio difícil ver, é só o tanque, né? O CVD. É. Ah, Bobo magrinho! Ótimo. Hum. Ai, meu Deus! Mas fica tá bom, ó. a foto ficou boa. Oxi! Gente, tava fazendo só meu trabalho. Isso, Aqui, ó. Aqui, viu? Ah, mas é. isso aí é o orgulhoado embora. É o orgulhoado embora. Olha um farpado aqui, gente. Cuidado, hein? É, cuidado, isso aí é terrível. É, isso aí tem que tirar tudo da água. Ah. É, tem que tirar tudo da água. Você dá, você dá uma limpadinha, tá limpadinha aqui, ó. Ah, cara. dá, dá pra pescar tranquilo. Sim. Tem que limpar isso Pega aí com mãos. a vara. A terra é certo, assim. é. Olha o outro pato chegando lá, que eu falei. Ah, é. hum. vai conseguir tirar o bambu dali, hein, Júlio? Menina! Fica ali, seu papo. Lindo? Pega um o um bambu, pra mim! Pode fugir, ele vai. Pega o bambu pra mim? Júlio, querido, então. Saiu. Ah, vai, vai, é, mais. Vai, é? mais, vai mais. Vai mais. Olha lá. Mas você usou flash não, né? Eu pedi o um flash? Eu liguei. Não, mas se você botar flash tem que ser pra cima, não, não direto pra elas. Direto pra elas, estoura mesmo. Saiu lá um monte de... É, Bolho de ar. Tem muita sujeira debaixo. O cachorro tomou um banho. Cadê? É Ai, é aí. De Cadê o cachorro? Não, saiu da árvore, Tá lá dentro. Olha isso. Tem jogado. aqui, ó. Tem um barranquinho bom, né? que é né? Não, não Tá tá Tá eu vim ver, ó. Parece amendoim, né? É, então, é Será é amendoim, que é umas frutinhas? De repente eu como. É. Bastante, hein, Bem? Então? Tá passando por aqui já faz tempo. Tá sequinho. É o ah, que ela tá com o pé também tem, ó. Bota de capivara. Ah, é. Ali também tem. Olha só. Significa que tem aqui à noite, hein? Tem a de capivara, tem muita gente também. Tem. Aqui é no canal. Olha ali. Aí, tá vendo? Confessou é. o pecado. Olivia! Olha o que eu... ah, Lívia! É. ela falou. Olivia! aqui que eu na mão era bota de capivara. Aí, entregou ouro. Ainda bem que eu não peguei na mão. Ah, sei não, eu não tava lá eu pra ver. Na Aí daí cheirou ou não? Experimentou? <risos> <risos> Essa foi boa, criança, faz cada um viu? Eu... Aí, Olha o Cícero e a, a Débora, aliás, o Cícero e a Lívia tentando limpar o lago. Vai demorar uns 300 anos para acabar, mas você acaba. Ela tá junto com a. braço, não cansa. Vem Vem meninas! Cuidado para passar, tem que passar por aqui para não molhar o chinelo. Passar por onde? Por aqui, ó, pela grama. Aqui, ó. Tem que pisar só na grama, não pode. Ai gente, tem uns borrachudos aqui comendo meu braço. É. Eu vou bonitinho, né, esse? É. Mas é praga, né? É. Quando é pequenininho é bonitinho. Ah, é. ah, não. Vai Você vai cair aí. Deve churra, ser a divisa é? né, a água. Deve é ser lá... metade. Lá eu acho que tem muito ferro lá. Ah, ela lá naquela coisa é do outro cara. Vem, menina. Vem, vem. Raíssa. Do outro dono lá. Lívia, vem. Ó, peixinho guaruzinho, ó. Tem. Tem um monte ali, ó. Ah, então se tiver guaruzinho tem. Olha é a coisa que tem ali, ó. Ah? Esse água-pé não deixa ver. Que jeito que pesca com um varro isso aí? Ah, não, não pegou. Ah. Tem que limpar, é, é, Lívia. siga-me. Vocês têm que, que pisar aqui, aqui, senão vocês suja tudo o pé. É, é papel, né? Vai, Lívia, atravessa. Aqui pela grama você vai melhorar aí. Suja o pé. Opa. Dá mais nesse, nessa sandália aí vai virar uma meleca. Mais pra cá, Lívia. Ah, Lívia <risos> nem A Lívia é levinha. Que nem uma pena. <risos> essa é uma pena que assim aqui pela essa grama é mais aqui Olha, ó isso ali ó aqui, ali não mãe. Vai, vem por aí não vai. foi um pouquinho não né? ninho de pato eu queria ver você caindo ah, ninho de ah, guiné galinha aqui, da Angola aqui, é, galinha da Angola que faz ninho assim né é ele é, nem tem, tem, tem lá. Tem? É, é, é, tem. Ô, Júlia, olha lá o é, Olá, Pedro. Eu não vi, eu nunca vi. Galinha de, de Angola? Tem. tem. É um monte de... Você não eu viu? Não tem 10 ali, ó. Não vi, não. Não entra só um barulho aí. ri. Tem O pessoal reclamando da cidade por conta do coronavírus e falando um monte de coisa. E nós aqui passeando no meio do, do pasto. Coronavírus tá lá e a gente. É. Nos um descontraindo aqui. Só assim. Vai, pessoal. Então a gente trabalhava de baixo, mas tinha calor. Então, por favor. Ó, vou. Já tá aqui, ó. Não tem problema não, filha. De cavalo. Para com isso. Se a gente queria tanta, eu vou assim. Tá bom. Tá bom, viu o passo, amor? Agora tá pirraço daí. Olha oh, aí a bota de passeio. Ô, pessoal, anda. É, eles que estão enroscados. mais vestígios. Olha o vestígio. De homens de É. Um deles está aqui, um deles tá aqui atrás de mim. aqui se aparece vocês. na beira da água. Olha, gente, um buraco. Posso Vou saber que a foto. tem... Buraco. Gente, um buraco, vem um aqui. Um Buraco. Tirei a foto. Buraco, vamos lá no buraco. Eu vou para lá. Será que eu vou correr atrás de nós? Aqui ó, o buraco. Aí o buraco. Pescar aqui, autorizou. Então, qualquer lugar que vamos pescar nesse lugar aqui, ó. O lugar onde eu ficaria era aqui. Um buraco aqui, meu irmão. Ah, esse aqui era cupim. É um copizeiro que foi abandonado. Ou será que ela toma água? Nossa, tem... durante o dia tu tá tá da é água escondida por aí? Ah. É a Olha, o está tem, ali lá lá Naquele que capina. Vai tá seguindo naquele na capina, lá, ela falou. Ah. Lá pra dentro dela fica. Você não vê mesmo. Ô, oh, ela tá seguindo a trilha a mãe tem hein, filha, Olha, na beira da água tem bastante Mas tá seguindo a trilha dele. olha quanto como... olha. Olha, olha os amendoim aí <risos> Ei, que criança não tem juízo, né Pega na mão dizendo que é amendoim Ah, mas né? achei amendoim <risos> Amendoim seco Isso Olha os patos que eu falei lá ó. Paturizinho ó. Levantaram o voo daqui e foram pra lá Tava aqui, só de cá É um toco mesmo. Ela... água? Não, a água tem aqui na frente. Tem um toco. Gente, vai é atravessar isso? Não, não, não dá para atravessar não. Não, isso daqui é uma, um, um rio com um monte de capim em cima. Será que pode descer as para ficar da água? Água. Você pois vai ver a capim para ficar assim, vai? Acredito. Olha, olha a menina. Olha. Tá vendo? <risos> tá vendo, aí? Nós vamos encontrar a anaconda, não dá um nome para o percurso dela aqui agora. <risos> Cada um pega um pedaço, dá um nó nela e solta ela aí dentro. <risos> é anaconda no filho. Se é. é. é de água mesmo. É. Se eu ver uma anaconda, sai correndo. É uma cobra, mas nada que é uma cobra. Mas de... Será que aquela água ali funda? Você vê ali, o animal olha passou ali, ali. Ela Pisou o um buraco. Júlio? lá, ó. Aí. Então. Lá. Vai dar a frente dela. É, seu João teve um lucro bom, hein? Hum. Qual você prefere, o preto ou o branco? aqui tem mais quantos são lá? sete tem? no não, total tem oito lá tem três tinha seis ó, mais o um do seu joão que ele liberou ontem aquela olha lá. lá lá tem três são três é tem mais lá ó pessoal aqui tem animal noturno dá uma olhada e faz pouco tempo que passou aqui ó aí não é só galo não viu é que entra aqui Olha só, tá vou conversar com o seu João. Só conversar também que ele não vai deixar. Nossa, isso parece cocô. Hum, tem cheiro de cocô. E gosto. E gosto de cocô. Ai, fora, jacaré. <risos> só você mesmo, né? E yeah, essa tá aqui está por, por perto. Ela deve ter descido aqui. Ah, ela desce aqui mesmo. Então, aqui tem um trio junto. Desce de aqui, desce ó. aqui, ó. Desce então, de de aqui. ó. Ó, E lá também. E vai pra direto para água, né? Uh, refúgio bom para elas aqui, né? Tem umas flores que você encontra andando na mata que às vezes você jamais imagina que... Eu pode é, um é, é, ser para alguma coisa, igual essa que eu estou vendo aqui. ó, já não sei para que serve. Não conheço, não. Mesmo Agora essa aqui é a falsa mas Madalena. Quem falou pra mim que a saia branca foi o irmão Zé, né? E essa florzinha? É. E essa florzinha amarela aí? Ah, isso aqui é da beira d'água mesmo. Não isso não, é da beira d'água mesmo. Tem deve ser mãe que ela tem criança, né? Olha só o pensamento. É. Já apanhou muito <risos> isso aqui, Madalena? É, eu aqui? já apanhei foi de... Eu peixe. Peixe, peixe. de, de marva. Essa peixe. De marva. De essa peixe, eu já apanhei. Mas também imagino como é que podia ser essa perna pra apanhar, né? Eu acho que todo menino, toda menina que foi criado em roça, é. já foi de essa peixe e de mar. Com certeza, verdade, hein? mas é verdade, com certeza sim, com certeza, eu não fui muito apanhar de meu pai da minha mãe não, não, não tive sim. Agora eu... Você não era criança levada? Não, assim, de apanhar não, eu, eu, eu, pai, eu, eu não era criança levada não, eu ia porque eu queria, ah. <risos> Uma vez eu... Eu... eu ia porque eu, eu, eu queria. Eu era levada, eu, eu, ralei, era, eu, ralei, eu, eu era tão assim, levado ó. pelos outros. Eu ralei o joelho assim de ficar jogando bola, eu passei gelol, choveu, aquele gelol corre em cima, inflamou minha perna. Ai. Aí passou, melhorou, ele falou pra mim, você não vai mais lá, depois tava lá de volta, aí ele foi com uma varinha, né? Porque ele deu assim, tira, subiu, eu falei, meu Deus. Meu Deus. <risos> deu, ó. Nunca mais, N né? Nunca mais. Eu sei que eu apanhei muito, não vou negar, eu, não. Eu fiquei, pra entender, assim, minha mãe já era mais tranquila, minha mãe não ia debater. Eu tinha que ficar, cheguei atrás da casa lá porque ela era escondido, pelo não. Aí ele saiu pra trabalhar e não outro dia... A hora que chegou atrás eu esqueci. Eu, é... eu apanhei duas vezes só do meu pai. Do seu pai, é... mãe e da sua mãe? Duas mil. <risos> do seu pai, seu pai era muito amoroso, mãe. Seu pai era muito então... manso. Papai <risos> era mesmo. O seu pai era manso, agora sua mãe só era, era pequena. Era baixinha, mas, mas era. pegava. Ah! Minha mãe não era de bater. Mas meu pai já era mais.. No então, caso era o contrário. Meu pai conversava. Minha mãe não, ela, ela batia primeiro depois que ela falava ah, sim. Ah, Minha mãe, o que ela fazia? Quando ela, ela não podia ter a mão, então ela falava para o irmão segurar Aí tinha veio de correr Ou então ela deixava a gente casa sim. Depois você ia pagar o fato Vai apanhar depois é difícil, né? Na outra vez a arte ainda aceitava depois. Ah, mas ela tá Imagina. não Nem imagino, Mandalina. Será que a dona Nelly tem algum tipo de chá aí? Tem. Ali, ó. Hã? Ali, ó. Ah, alfavaca. Puxa, tô falando aqui, perdi o fogo do que eu tava gravando. O culpado é você, Madalena. Você. Olha aqui, fez uma família. Um porco cachar na terra quando ele começa a é, levantar a terra. Puxar? É. É refrescar, mole. né? Vai refrescar, sabe aí? Refrescar o corpo, né? Igual aquela galinha tá fazendo ali, ó. Isso, isso, tem um. Bastante leitãozinho, ele tá fazendo tudo isso aí, travou tudo. É pra refrescar o corpo, porque tá do achando dos, alguma, alguma coisa pra comer. Sabe? É isso aqui, Cifre, que tem lá, ó. Eu vi, não sei o que é isso aí, não. <risos> <risos> Eu achei que era pra alisar. Não tá mais no mundo, não. <risos> Foi embora. Olha lá, os patinhos <risos> da pedra. Que tem. Tá vendo lá? Ele tem um esporão na asa. Lá, ó. Ah, sim. Tem a costa vermelha. Ah. Olha lá. Bem que ela falou. Tem duas fêmeas lá. Uma é aquela ali, ó. Você viu lá em cima da pulelinha? Se ela fica aqui? Ela enfiou a cabeça dentro da água e tá lá, ó. Olha, ele, ah, é isso mesmo. Olha lá. Ele é macho mesmo. Tá provado agora. Tá vendo lá? Tá casalando? Lá? Tá casalando. Ela falou que tinha. mas ela fica dentro da água? Dentro da água. Literalmente? É. Uma cena rara de se filmar, viu? E do lado tá outra patinha. Aquela branquinha é uma patinha também. Olha. Tá feliz, né? Então, os dois estão felizes. Tá, tá realizado. <risos> ai, ai, ai. A natureza é interessante, hein? A natureza é simplesmente maravilhosa, ah, é. né? Tudo nela é belo, né? Cadê a outra branquinha? Aqui? Ela, aí, tá ó. Andando, ela Ah, ela tá aqui. Isso é bom. É a coisa mais gostosa Quer fazer comida, comida, comida sabe? Né? Tem. Porque batatão, se tiver um ovo, pê. tá maravilha é aqui. Batatinha. Tá, né? Se Eu tem uma saber. sopa, tá bom. Tá bom? É bom? Oi. Que bonitinho, só a Coca-Cola ganha, né? Coca-Cola não tem jeito, né? Deixa eu arrumar a comida pra você. E já tá, tá na Coca. Gostoso, bem? Uhum. Comida caseira? Tá, com de de cito, tá. Tá, roça, gostoso, né? Essa linguiça de de... tá de bem, não tá? Linguiça caseira. É. Ó. Hum. É um cachorro. Graças a Deus, né? De comer uma bênção de Deus. Muitos não podem É isso, João. Para não derrubar. É. Para não derrubar. Lá. Porque a salada pega aí, ó. Não pode derrubar. Come, papazinho. Aí. Ó. Papazinho, aqui, ó. Come. Aqui, papá, Eu não nem tô... Come